E aí beleza, aqui quem fala é o Muca trazendo pra você a primeira série de Forza Horizon 1 aqui no canal, eu espero que você goste, se você gosta desse tipo de conteúdo quer que eu traga mais vídeos como esse aqui, vamos completar essa série então deixa o like, manda o um salve nos comentários pra gerar engajamento aí, se eu receber um feedback positivo a gente pode trazer isso aqui todos os dias aí, meio dia, uma hora da tarde, beleza? E quem sabe trazer até Forza Motorsport começando do primeiro, tem um Xbox 360 que eu posso adquirir aí, a gente pode continuar a série, então depende muito do feedback da galera, beleza? Vamos começar aqui, tem algumas cutscenes que tem que tirar o áudio, até o jogo tirou o áudio de algumas, né? Então vamos começar a nossa série aqui. Está ouvindo a Horizon Base Arena comigo, Scott Tyler, no primeiro dia do festival Horizon. Temos uma bela manhã aqui no Colorado com a previsão de muita energia, ritmos pulsantes e muitos motores rugindo. Eu estou dizendo aqui que o Darius Flint vai chegar no Horizon hoje, então se vocês estiverem na estrada agora, saiam da frente dele, senão ele passa por cima, mano. Esse é o Horizon, fique ligado. Vamos lá, vamos lá, vamos começar aqui o nosso querido Forza Horizon 1. Eu já tentei trazer uma série de Fuso Motor Sport 3. Aí o pessoal falou, mano, você tá cortando a cutscene, você é maluco, cara. Eu não sabia, mano. Eu nunca... Cara, eu vou por onde aqui? Pelo amor de Deus. Melhor deixar o Darius ir na frente, né? Eu acabei cortando, né? Porque eu não tenho experiência com, com séries. Mas eu tô acompanhando alguns criadores de conteúdo e eu vou tentar trazer o melhor possível aqui. Cara, é engraçado, o meu Xbox Série S, ele tá configurado como Xbox Série X no perfil. Eu acho que é por isso que o gráfico deu uma melhorada. E tipo assim, os desenvolvedores não avisaram isso, mas quando eu abro o menu aqui do Xbox, é, do Xbox 360, né? Aí ele tá como Xbox One X, aí tá com X... é, Xbox One X. Interessante isso, hein? Tinha razão, pessoal. Darius Flint realmente está chegando ao Horizon neste momento e, segundo dizem, já está correndo. É, típico do Darius. Olha, não importa quem você é ou o que você está dirigindo, certo? Traga o seu carro, traga os seus amigos e venha logo para cá. É o primeiro dia do maior... Essa primeira parte terra, eu tenho que tomar cuidado, mano, com, com os direitos autorais. Porque algumas cutscenes, né? os desenvolvedores eu tiraram até a voz dos personagens por, aqui, por causa dessa questão de é direitos autorais. Assim, eu, eu tenho que tomar cuidado, essa parte de cutscene, por exemplo, que tem música, eu vou ter que deixar um pouco mais baixo. Gente. Por causa Bem, da esse questão dos do direitos autorais, tá? O porque o às vezes pode dar problema. Eu acho que é por isso que muitos de criadores de conteúdo não, não criaram conteúdo do Forza Horizon 1. Por exemplo, eu achei que estranho. O, o Zoy Game não fez é, de conteúdo e série online também. Série não, não vi nenhum de conteúdo dele relacionado ao Forza Horizon 1. Poucos canais da gringa também. Eu acho que essa questão de direitos autorais. Então eu tenho que tomar cuidado porque eu não sei se... O YouTube ele pode prejudicar o nosso alcance, né? A gente é um, um, a gente faz um conteúdo nichado, que é mais focado em corridas. Então, é um pouco mais difícil se a gente ainda ter problemas de direitos autorais. Então, por exemplo, nessa parte aqui onde eu não posso tirar a música, às vezes pode estar um pouco mais baixo, tá? Mas se o volume geral estiver baixo ou alto, você me avisa aí. Mas eu acho que é só essa primeira parte que a gente tem essa essa música durando o tempo inteiro eu vi que o pessoal tava dizendo que essa primeira parte pode correr o risco de ter direitos autorais então tem que ba é, tomar bastante cuidado para não dar esse tipo de problema é por isso que o Forza Horizon a partir do Forza Horizon 4 os desenvolvedores já começou a se preocupar com essa questão de música tentando trazer músicas é, sem direitos autorais é, ou até mesmo você tirar totalmente as músicas eu aqui no Forza Horizon 1, acho que é até por isso que ele não é comercializado hoje tem música que ela tá, é, tipo assim, ó, em cima do, do, da, do evento né? ou então em alguma apresentação de cutscene, por isso que é complicado eu acho que eles deveriam, né? provavelmente eles devem ter os arquivos desse jogo tirar todas as músicas e colocar outras músicas por cima eu vi que tem partes aqui que eles tiram até a voz dos personagens, eu vou tentar encontrar na internet. Eles tiram as vozes do personagem porque elas estão juntas com as músicas. Eu acho que é por isso que eles não comercializaram esse jogo até hoje. De boa vez que eles comercializaram, foi a vez que o jogo acidentalmente apareceu na loja. Eu acho que ele já tinha aparecido na loja acidentalmente porque eles... Deram uma, re uma remasterizada. Acho que é assim que fala, né? Quando eles dão uma melhorada no gráfico, porque vamos combinar? O gráfico tá muito, muito bom. Isso é. para o caso de eu precisar entrar em contato. Você tem que levar seu carro até a oficina para que nosso engenheiro, o Dak Stewart, dê uma olhada. Sou Alice Hart a propósito. Bem-vindo ao Horizon. um problema com o meu carro. É, pode apostar que sim. Você precisa trocar esses amortecedores por algo que um fazendeiro reconheça. Caso contrário, não vai correr. Sim, senhor Duck. O problema de vocês, rapazes de hoje em dia, é que tentam quebrar as regras antes de aprenderem o jogo. É, é, é. Volkswagen Corrado, 1995. Eu tinha um desses. É claro que eu cuidei do meu. Vírio. Desregulada. Esse belo automóvel não vai matar você. Este é o seu passe. Você vai ter que voltar para obter aprimoramentos de desempenho e continuar competitivo. Isso se você passar pelas classificatórias, é claro. Ok, garoto. A classificatória em que você está competindo está marcada no seu mapa. Ajuste seu GPS para chegar até lá. Beleza, primeira corrida aqui no Fuso Horizon Olha o tamanho do mapa, cara. Eu acho que a, a expansão da Hot Wheels é maior do que isso aqui. Certeza, deixa aí nos comentários. Vamos lá para a nossa primeira corrida. Certo. Agora vá até lá e faça seu carro fazer história. Eu esqueci de dizer, o rádio do seu carro estava pegando apenas uma estação. Eu consertei. E agora você pode sintonizar as três estações de rádio do Horizon. Divirta-se. Eu não vou sintonizar nenhuma, né? Porque eu não quero tomar um, um, A, um AD. Não, não é AD. Um Copyright. Acho que é assim que pronuncia. Essa primeira corrida aqui é rápida, né? Algumas eu vejo que o pessoal dá uma cortadinha porque demora, né? Para chegar. A direita. Em 200 metros. Você se inscreve em corridas do festival em trailers como esse. Quando vir um, estacione do lado de fora para registrar-se no evento. Você chegou ao seu destino. Beleza, vamos entrar aqui e lá a gente configura a dificuldade. É isso aí. As classificatórias do Horizon. Você precisa ficar nos três primeiros para ganhar a sua primeira pulseira. Boa sorte! Ou aumentar a habilidade dos seus oponentes Poderá fazer isso no menu dificuldade E olha só, você ganhará mais dinheiro dessa forma Experimente Ué, demorou, vamos aqui em dificuldade aqui Cadê a dificuldade do oponente aqui, ó Vamos colocar no insano, né, porque eu sou maluco Vamos colocar aqui o câmbio manual com embreagem, beleza? Aqui nas opções, controle, eu vou colocar aqui, cadê? Aqui, okay, ó, trocar frio freio de mão pela embreagem, né? Beleza, a embreagem é o botão A, reduzir marcha X, aumentar a marcha é o botão B. Do jeito que a gente joga no Horizon 4, 5 e assim por diante. Bora lá? Beleza, Vou ver como é que tá, mano. Tá muito bonito, tá? Caraca, Ih, eu joguei a segunda marcha de bobeira de bobeira que achei que tava na hora de chamar. Não perdi tanto tempo assim. A gente começa com um carro manco, né? Essa primeira introdução ela é um pouco demorada. Eu vi em alguns vídeos aí. Epa. Vamos ver como é que tá o nível de dificuldade, né? Se esse nível mais difícil é, é complicado assim. Ó um atalho aqui, ó. Joguei muito o modo online de Forza Horizon 1. Ó o outro atalho aqui que eu acabei perdendo. Tem que chegar logo no primeiro lugar, que senão se não pegar o cara ali já era, velho. Vamos ver como é que tá o freio aqui. O freio é uma bomba, hein? O freio é uma bomba. A hora Ombra a ombra ali, né? Vamos concentrar aqui pra gente Tentar chegar no primeiro lugar ali Porque a gente já tá na 60% já Beleza, conseguimos. Fantástico, seu primeiro evento no Horizon e você já conseguiu uma vitória. Os eventos amarelos começam amanhã de manhã, mas eu tenho um evento de exibição mais tarde e quero que você participe. Vá para Red Rock, o público está esperando. O evento de exibição de começou aqui para quem não conhece o Forza Horizon, tá? Ótimo, te vejo lá. Bora lá. Ó, meu carro... Eu tô usando o câmbio com embreagem aqui. Ele já morreu na arrancada aqui, né? Meu Deus do céu. Mano, ele tá, ele tá otimizado. Ei, você acabou de encontrar uma armadilha de velocidade Horizon. Nós as espalhamos por todo o Colorado. Sempre que vir uma, passe por ela o mais rápido possível. Nós vamos salvar sua velocidade mais rápida em cada uma. Bacana. Onde começou os bugs de velocidade, né? Eu vou fazer igual os caras estão fazendo aí, né? Já cortar direto lá pro evento pra gente não perder muito tempo. Beleza, estamos chegando aqui. Ó uma plaquinha aqui, ó. Esse aqui é o Duck, não é o nome dele? Essa foi uma das placas de desconto do Duck. Derrube as placas para ganhar descontos nos seus aprimoramentos na oficina do Duck no festival. Ah, o nome dele é Duck, velho. Tem que segurar a embreagem Você e soltar, mano, pro carro de andar. Destino eventos de exibição são para divertir o público, mas como um incentivo extra, o patrocinador vai dar a você um carro se você vencer. Será ótimo se você ganhá-lo, hein? Beleza, vamos ver se a gente ganha esse carro de primeira. O piloto tem que passar pelos pontos de jogo salvos na ordem e depois correrem até a linha de chegada. O avião tem um raio de curva muito maior do que o seu, mas em linha reta ele é mais rápido, então vai ser difícil. Cara, eu tô muito feliz que esse jogo tá com um gráfico assim tão lisinho, cara. Ele não tava assim, mano. Ele não tava assim. Tá muito bom, tô impressionado, viu? Ih, rapaz... Em trocar a marcha, né? Tô impressionado, feliz que ele tá assim, tá? É uma pena que muitos jogadores aí não vão poder jogar porque... A não ser que você tenha algum amiguinho aí, né? Que tem uma conta compartilhada. Aí você pode é, compartilhar a conta com ele e jogar. Tem então, um amigo meu que ele tem a conta compartilhada comigo. Já tem uns 10 anos que a gente compartilha a conta. O Giovanni, que é dono do, da Comunidade Forza BR do Facebook. O maior grupo do Facebook aí. É, de Forza. Tem o nosso Discord aí também. Giovanni tem Instagram também, que bomba. Fotógrafo brabíssimo e reconhecido na Comunidade Forza. Então a gente... Esse Roraes aqui, ele só é meu. Eu acho que é bugado, cara. Esse Roraes só é meu. Se eu entrar, é, se eu tiver com a Game Pass ativada ou a Live Gold. É, e eu não lembro de ter resgatado esse game pela Game Pass nem a, nem a Live Gold. Eu tinha a mídia física dele no Xbox 360. Inclusive eu quero ver se eu trago aí pra gente o, a série de Força Motorsport né, também. Aí vamos ver como é que vai estar. Aí meu sonho, cara, eu se quiser eu trago é tudo aí. Horizon, trago o grid né, auto Sport. O grid que deu certo. Vai, vai, vai. Cara, eu acho que é porque eu tô com um câmbio manual com embreagem. Tá, mano, tá muito lindo. Eu tô impressionado. Eles, eu acredito que deram otimizada assim. Quem joga Forza Horizon 1 na Xbox Series S, deixe nos comentários. Porque não tava desse jeito, tava um pouquinho mais borrado. O meu perfil tá como Xbox One X. Então provavelmente essa resolução aqui tá muito alta. Por isso que eu não tô vendo serrilhado, eu via antes. Então a qualidade nossa de vídeo aí vai ser melhor do que muito conteúdo que tá tendo aí. Ainda bem, né? Fico muito feliz de trazer isso. É uma qualidade boa e deixe seu feedback aí nos comentários, tá? Se E aí, traz a série todo dia, dá um tempo. Aí, depois que a gente zerar isso aqui, vamos pro Horizon 2, que eu preciso de dicas, tá? Porque Horizon 2 é grande, velho. Você é oficialmente mais rápido do que um avião. Não se pode dizer isso de todos, certo? Eu sabia. Você acabou de ganhar um carro novo e agora sabe por que os eventos de exibição são apenas para os convidados. Todos querem colocar as mãos em um desses. Fosa tem que ser assim, ó. Ganhou um carro em peba no começo. Parabéns. Você se qualificou para o campeonato Horizon. Passe na central da corrida. Vou te dar uma pulseira amarela e te ensinar os fundamentos. Menino, eu chamei esse cara de pé. Os caras vão me matar, hein? Beleza, vamos lá pegar a pulseira? Ok, te vejo lá. Eu organizo eventos de exibição como aquela corrida de Mustangs para os fãs e tento agendar os pilotos mais populares. Se você quiser ser convidado, aumente a sua popularidade no festival, exibindo as suas habilidades enquanto dirige. Quem sabe, se você conseguir ficar mais popular, eu não te dou uma ligada. Cara, da onde os caras tirou tanta ideia, né? Se a gente for olhar esse jogo aqui, ó, acompanhar ele todinho, a gente vai ver que os Forza atual, caraca, é tem quase tudo que tem aqui, né? É disso que estava falando. Mostre as suas habilidades. Ah, eu vou cortar direto pra lá, pra não ficar muito grande, né? Eu vejo que o pessoal, essa parte aqui de ir até o local, a galera dá uma cortada, não tem problema nenhum. Só a cutscene mesmo que a gente vai manter ela. Cara, a imersão que esse jogo tem, velho. Você vê lá de longe o festival. Isso foi de impressionar na época do lançamento desse game, né, cara? Quem jogou esse game, eu acho, lá em 2012, né? Absurdo, né, cara? Olha essa, essa qualidade da noite aqui, velho. Os caras deram uma mexida aqui, mano. Não tem como. Não tava assim, cara. Os caras mexeram aqui, certeza. Chegamos... Uma escada para um programa de TV. Se eu perceber que você tá criando incidentes para se exibir, tiro você do campeonato mais rápido que você consegue falar sério e cancelada. Qualquer coisa para você, Alice. É sério. Se você errar uma só vez, está fora. Tá bom, tá bom. Eu entendi. Juro que não vou fazer nada de estúpido ou engraçadinho. Eu juro. <risos> <risos> ah, oi. Você é um novato muito bom, você conseguiu a última vaga. Essa pulseira é porque você se classificou. Tem mais 249 pilotos na disputa este ano. E com certeza todos são bem mais famosos do que você por aqui. <risos> Darius, oi, você tem um minutinho? Pra você ficar famoso no Horizon, tem que mostrar que sabe pilotar. O público vem para assistir corridas espetaculares eu sempre posso aproveitar um piloto adorado pelo Parabéns! A pulseira amarela significa que você entrou no campeonato. Se quiser ser campeão, vai precisar continuar correndo nos eventos do festival. Vença-os e ganhará pontos darão pulseiras novas e finalmente as pulseiras darão uma chance de brigar pelo título eu adoraria ver um novo campeão então o Horizon deu a você algum dinheiro para começar boa sorte o Recaro Rush é um evento off-road então você precisará de um carro com tração nas quatro rodas vamos para a feira de carros comprar um beleza, estamos aqui na feira de carros a gente tá com a pulseira nível 1 ali Cara, os dois têm a mesma manobra Só que o, o Lancer tem mais aceleração do que o Subaru Eu já andei com esse... Eu comecei com esse carro, sou fã dele Horizon eu sempre começava com esse carro Mas agora eu vou começar com o Mitsubishi Lancer 2008 Deixa eu escolher uma cor bacana pra ele aqui, cara Eu acho que o... O brancão Acho que o brancão vai ficar legal Tem como alterar a visão aqui, ó Tem como? Ah, tem, ó Olha o Forza Vista. Bacana, né? Você pode pintar o seu carro novo na oficina de pintura ou simplesmente ir direto para o Recaro Rush. Beleza, vamos terminar por aqui, lembrando que a segunda parte dessa série e as próximas sempre vão estar na descrição do vídeo, tá? Então se você quiser ver aí no futuro, eu sempre vou deixar na descrição, vou analisar o feedback da galera, espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.